Aprender a fazer um chifre rápido, fácil e muito leve Então confere aí E aí pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou o Tago Seijo e vocês estão aqui no Leite com Biscoito eu sempre gostei muito de personagens que têm chifres, e de chifres em geral. Não sei, eu acho chifres bonitos, desde que eles não sejam botados em você pela namorada ou pelo namorado. Eu sempre procurei um tutorial legal pra fazer chifres, mas todos eles ou eram muito chatos de fazer, ou eram muito complicados. E tem alguns que os materiais eram, tipo assim, pra quê, né? Pesquisas vão, pesquisas vêm, e eu decidi misturar algumas coisas que eu tinha visto por aí em vários tutoriais e etc. E cheguei a um resultado que eu gostei bastante. Porque, pra mim, as coisas têm que funcionar mais ou menos assim. Elas têm que ser rápidas. Porque eu tenho muita preguiça de, de fazer coisas demoradas e ficar lá e espera secar e blá blá blá. Então tem que ser tudo muito rápido. Não pode ser muito complicado de fazer. Porque eu não tenho muito tempo. Então, se for muito complicado de fazer, eu já me estresse. Já tá com tudo na parede. É isso aí. E tem que ter um resultado bonito, né? Porque é o que todo mundo procura. ter um resultado bem legal. Esse tutorial traz pra vocês praticidade e beleza. É um milagre. Vocês conseguem reproduzir qualquer chifre, qualquer tamanho de chifre com esse tutorial De uma maneira que ele fique leve Não adianta nada você ficar com um chifre bonito, pesando 50kg na sua cabeça Você não tá pra trás, assim Então, confere aí! Pra começar, aí vão os materiais Papel alumínio Jornal A quantidade vai depender do tamanho do seu chifre Bastante cola quente Tintas legais e pincel Qualquer tiara que você achar por aí. Tesoura sem ponta. Isso se você tiver probleminhas ou 5 anos de idade. Para começar o meu chifre, eu amasso bem o jornal para deixar ele macio e maleável. Dobro e enrolo o jornal para que ele fique mais ou menos no comprimento que eu imagino o meu chifre. Com o papel alumínio, eu enrolo o rolinho de jornal. Nossa, que trava-língua. Agora, amasso e esculpo o meu chifre. O papel alumínio serve para manter o formato. Eu cortei os excessos e rebarbas que ficaram no chifre com a tesoura. Depois de pronto o formato do meu chifre, eu uso cola quente para cobrir todo o papel alumínio e dar as texturas que eu quiser pra ele. Não se esqueça de fazer pares iguais, ou você vai ser um unicórnio. Pra fixar o chifre na tiara, eu coloquei bastante cola quente nele. Eu coloquei a tiara e depois coloquei mais cola quente em cima pra ele nunca mais soltar. E fiz o mesmo com outro chifre. Com tudo seco e bem firme, eu então decidi pintar o chifre de preto e achei que ficava muito mais maneiro assim. Usei tinta acrílica para isso, mas seja feliz para escolher a tinta e as cores que você quiser. Para ressaltar ainda mais as texturas dos chifres, eu dei umas pinceladas de tinta prateada nele todo. E pronto, você tem um par de chifres muito maneiro. É isso aí, pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse... Chifre Dessa, sei lá, nova modalidade de vídeo Que eu tô trazendo pra vocês Ensinando a fazer coisas que eu gosto E coisas de cosplay Dúvidas, sugestões e comentários Não se esqueçam de deixar aqui embaixo Se você gostou dessas lentes de contato Que eu estou usando Vocês vão encontrar facilmente No site da Pracy Que eu também vou colocar aqui embaixo Na descrição do vídeo Dia 25 de fevereiro Foi um ano do canal E ainda tá rolando a promoção Onde vocês vão estar tá concorrendo A um par de lentes de contato Mais uma caneca exclusiva do canal Um desenho meu Onde eu vou filmar e postar aqui Pra você poder mostrar pros seus amigos nossa, o Otávio fez exclusivamente pra mim Mais uma carta com a minha letra Que não é muito bonita, mas é pra gente estar tá conversando E vocês estarem conhecendo um pouquinho mais de quem sou eu Se você quer participar da promoção, é muito fácil Corre lá na fanpage do canal e vai dar tudo bonitinho Certinho pra você Não se esqueçam de curtir a fanpage do canal Me seguir no Instagram e me seguir no Twitter Se você não é inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever E deixa seu joinha maroto aqui embaixo Até a próxima e falou! Dou uma escurecida maior com tinta preta No centro do corte Usando uma esponja de textura ou bombril, eu vou criando arranhões e botejamentos pelo ferimento.